Hoje nós temos uma excelente notícia que o apontador é novo, então ele funciona, olha lá, funciona. É então, um satélite da ESA, né? e é, onde o Brasil participa, várias universidades, eu coloquei algumas aqui, não cabe mais, e é, a, a mãe FAPESP está finan, financiando. Então temos as principais universidades do Brasil que fazem espacial estão aí nesse projeto. Na verdade, o Plato é um, um herdeiro do Corro, né? que foi o primeiro satélite o nome, quando o Brasil participou integralmente, era a França mais seis pa países europeus, inclusive o Brasil mais a ESA. Então, o Brasil fez, fez ciência, software, e uma antena em Alcântara que recebia os dados do satélite. O satélite, então, ele teve um grande sucesso, vocês estão, podem ver aqui, mais ou menos 60, 70 pessoas participaram, 120 eh, artigos de qualizar. Eh, Doito teses de doutorado, 26 de mestrado né, e quatro livros, capítulos de livro foram escritos por, por autores brasileiros, em geral o primeiro autor brasileiro, nessa, resultado desse satélite. E vejam que isso aqui é um, é um telescópio de apenas 30 centímetros, mas o fato de estar no, no, no espaço né, é que explica o grande sucesso. Muito bem. Daí, daí o plato, é, o sumário da, da apresentação é essa aqui. São 13 países europeus e mais o Brasil. E é, vou, isso aqui é um esquema rápido da minha apresentação, vou passar rapidamente por cima. Na verdade, para que, que é o PLATO? O PLATO o que, que significa? Planetary Transit and Oscillation of Stars. Então, na verdade, ele vai, ele vai tentar descobrir planetas, pelo exoplanetas pelo sistema de trânsito, né, que é o eclipse do planeta passa na frente do, da estrela, e ao mesmo tempo essa, vai, vai estudar as oscilações estelares, né, e... Isso aqui vai, na verdade, o um grande número de objetos, portanto, vamos poder estudar pela primeira vez a formação e evolução de sistemas planetários, incluindo a estrela e os planetas. Né? Então, como é que é o negócio? O, o, o trânsito, então, é isso aqui: né? o, é quando o planeta passa na frente do disco da estrela, faz um eclipse. A profundidade do eclipse é proporcional à razão entre, naturalmente, entre o raio do planeta e o raio da estrela, né? a razão das áreas, e. É... As oscilações, Toda estrela tem oscilações não radiais, isso aqui é um esquema. Na verdade, isso aqui, muito exageradamente, a estrela, a estrela faz assim, o Sol, inclusive. Né? Milhões de, de, de, de modos de pulsação de frequências. E quando a gente faz a transformada de Fourier, desse, do, do que é observado, a gente tem não é? um espectro de frequências e analisando esse espectro, fazendo a inversão. Não é? Em geofísica, é o mesmo problema. né? terrestre estelar é a mesma coisa. Quando a gente faz a inversão desse sinal, a gente tem informações sobre a estrutura interna da estrela. Então, a, a simologia é como um telescópio que enxerga o interior da estrela. A gente faz a análise do interior da estrela via simologia. É, então, o que, que precisa? Grandes períodos de fotométrico só pode ser feito a partir do espaço. O que grandes períodos? Para melhorar, para assegurar uma resolução em, em frequência grande, precisa de grandes períodos, como você sabe a transformação de Fourier, a distância, a resolução em frequência é inversamente proporcional à duração do tempo de observação. Né? Bom, então, é, essencialmente é isso. Esse projeto é um projeto da Cosmic Vision, do programa Cosmic Vision da ESA, é um satélite de classe média que custa um total de 1,2 bilhões de euros. Nós estamos lucrando muito e vamos ter acesso aos dados com um investimento muito menor. É né? isso. Muito bem. E deve durar seis anos e meio essa missão. Bom, isso aqui eu vou passar rapidamente, porque na verdade o que interessa aqui é. é a gente vai estudar então os sistemas exoplanetários do ponto de vista da evolução. Nós nunca, até agora, não pudemos, por exemplo, imaginar. A gente descobre exoplanetas, o Kepler descobriu, o satélite Kepler descobriu 4 mil candidatos, mas a gente não tem ideia da idade deles. Isso até pela primeira vez vai permitir. Fazer, estudar os sistemas exoplanetários, né, junto com a evolução da estrela e fazer um panorama da idade dos sistemas, né, muito bem. Então a gente vai então o, o, o, o trânsito dá a razão de, de, de raios, então a gente vê se o planeta é grande, é gigante e gasoso, tipo Júpiter, que não interessa muito para a astrobiologia, ou se é um, um planeta terrestre, medindo a velocidade radial, né, a gente a massa do, do planeta em relação à massa da estrela. Nesse, nesse particular, então, é, a gente precisa de medida de velocidade radial. Perdão, falhou tudo. Medida de velocidade radial né, que a gente faz de, de solo esse aspecto, o espectrógrafo que a Beatriz mencionou, está sendo construído para o ESO lá no, no Natal, vai ter um grande papel nessa medida aqui, que se... Aí, com a massa e com o raio a gente sabe a densidade, não saberemos se é o exoplaneta é gasoso ou rochoso como a Terra. Né? Bem, uh, então, vamos para frente. Estamos com o Ciro nos calcanhares, né? <risos> Muito bem, o que é importante mencionar nesse slide que são detalhes de astrofísica, né? estrelas, tipo espectral, etc., o que é importante é que a gente vai observar cerca de um milhão de estrelas, o que é extraordinário, vai dar para poder fazer um estatística, uma né? sobre as estrelas do tipo solar, sobretudo, para examinar. O satélite foi planejado para estudar estrelas brilhantes e próximas, por quê? Teremos muito mais precisão na determinação dos parâmetros físicos dessas estrelas. Em particular, vamos encar, vamos olhar, sobretudo, estrelas do tipo solar. Queremos, saber, queremos descobrir sistemas planetários, terras ou superterras, como a gente chama, é, parecidos com o nosso sistema solar. Lá atrás, a gêmea terrestre, né? falar de gêmeas solares, né? atrás de um planeta parecido com a Terra, e depois vamos focalizar nesses, nesses candidatos o Plato vai descobrir. Focalizar algum tipo, tentar algum tipo de comunicação, eventualmente, e análise mais apurada da atmosfera desses planetas, saber se tem preciso com a Terra. Esses locais de vida. Bem, o Plato vai fazer a cobertura, cobertura do céu muito forte. Isso aqui é um mapa coordenado da galáxia, né? Então, durante esses dois lugares azuis, vai fazer um patrulhamento contínuo de dois a três anos. Isso por quê? Nós queremos ver se tem um... Quanto, quanto demora, olhando de longe para o Sol, quanto tempo demoraríamos para detectar a Terra por trânsito? Pelo menos um ano. Um ano, um trânsito. Dois anos, dois trânsitos. Né? A gente estipulou mais ou menos em, em exoplanetologia para se ter confiança em que aquilo é um planeta e não um acidente qualquer na estrela que faz variar e parece um trânsito, três anos, na verdade. Três passagens da Terra em torno do Sol, está olhando de longe para dizer, tem um planeta lá, um planeta pequeno lá que bate a planeta planeta. Né? Então, essas regiões vão ser exploradas a fundo, isso aqui é a mancha satélite da NASA, o Kepler, né, que descobriu milhares de exoplanetas, então a gente vai olhar essa região também, por isso, e as outras são regiões, onde a gente vai olhar um, dois meses, para descobrir planetas mais... Órbitas mais curtas, né? mais próximas da estrela deles. Bom, o Plato vai fazer... Um, um, isso aqui é um diagrama onde aqui temos a, o, o, o, o raio da estrela em raios solares, quer dizer, o Sol, isso aqui é o sistema solar, a Terra, Vênus e Mercúrio. Isso aqui é a distância né? da, da, do planeta até a estrela. Então, planetas, planetas exoplanetas descobertos, né? Essa parte verde é o que a gente chama de zona habitável, né? isso. É uma região, dada a distância que está da sua estrela, onde pode haver água líquida. Está convencido de que carbono mais água líquida é que dá samba para fazer. Isso dá muito certo. Pode ter outros tipos de vida, mas carbono mais água, muito importante. De que a gente vai centralizar observações em particular nessa zona habitável, né? zona habitável do Sol. O Vênus está no limite verdade, da zona habitável, isso aqui depende do modelo, mas assim, os satélites que vão ser Kepler 2, que é o, Kepler, o novo programa do Kepler, né? Mas os satélites que vão ser lançados, o TES americano que já foi lançado, e o Keops, é suíço, vão observar esta pequena região, quer dizer, são planetas muito próximos das estrelas. Enquanto que o Plato vai observar até além da órbita terrestre. Então, isso aqui, quer dizer, pela primeira vez nós vamos mapear com conforto a região onde há Terras a um ano de distância da sua estrela, né? Muito bem, aqui é só para ilustrar que certo, o raio do planeta é menor que dois raios da Terra, a gente chama isso de superterra, quando é maior que a Terra, mas a densidade não é tão menor, não é, não é tão maior. Então, é, para planetas desse, desse, menores do que duas vezes o raio terrestre, os satélites anteriores, são esses baixinhos aqui, Kepler e Tess, observavam um certo número de objetos, enquanto que o plato vai... vai vai descobrir centenas de planetas né, com essas distâncias aqui, aqui é a distância até a estrela, né? planeta descoberto. Em particular, em torno de estrelas do tipo do Sol, que é mais, digamos, excitante para nós, descobrimos o sistema solar, né outro sistema solar lá fora, é a gente tem, então, é, estimado em algumas dezenas, várias dezenas de planetas do né? tipo do Pequenos, né? Rochosos e pequenos como a Terra. A gente é pelúrico. Muito bem. O é, um instrumento do Plato, na verdade, é uma série de telescópios, né? Quatro telescópios, mais dois telescópios. Estou vendo aqui um estadão de pé. E esse é a, a concepção que vai usar. é um detalhe que eu não vou, entrar, não vou entrar em detalhe. Os telescópios não apontam para uma região, mas sim o centro é muito bem observado e a periferia menos observado, mas a gente tem um software feito, né? Para uh, analisar esses dados em conjunto. Bom, e uh, também isso aqui não vou deixar em de detalhes, cada telescópio de daquilo, que tem 12 centímetros, é um telescópio de óptico e, e off-axis, né, por causa desse buffer, buffer aqui, é para dar o, o parasita né, da Terra ou do Sol. E uh, não vou entrar em detalhes do CTTs. E é, o lançamento vai ser feito da Guiana, né, da, tem uma base da Guiana separada, que é russa, né, é o Wilson lançado de lá. Na verdade, então, o, o lançamento é feito da base, ele faz uma curva depois é julgado na órbita é, de transferência para a órbita dele. E uma coisa muito interessante é que esse satélite vai ser colocado é, onde Lagrange L2, ou seja só a Terra e atrás da Terra, né? um lugar de estabilidade no sistema, sistema binário. Né? E isso para quê? Para, primeiro, evitar a Terra e a luz parasita. Né? Segundo, é um lugar muito mais estável do que em torno da Terra. Na Terra você tem que ficar corrigindo de várias perturbações, né? enquanto que lá nesse ponto da Grande, não. Então, na verdade, o satélite é lançado, só Sol e a Terra, a Terra está aqui, é lançado da Terra, entra numa órbita de transferência, depois ele vai ficar girando no Pôncio da grande é isso? Ficar girando aqui no da grande da Granja e que assegura uma grande estabilidade. Daqui ele observa, esse é o ponto de Observação, vai ficar observando em todas as direções da galáxia. Né? Bom, tá aí. O que, é que o Brasil faz nisso aqui? O Brasil faz. Vários tipos de atividade temos de ciência, vai usar meus né, dados do plato. Exoplanetas, habitabilidade, astrobiologia que os temas extremamente da moda, digamos. Né? A NASA tem muito dinheiro vários países do mundo. astrobiologia habitabilidade, formação e evolução dos sistemas planetários. Pela primeira vez não ter estatística, aquele um milhão de objetos. Né? Dá para fazer uma estatística confortável. Aqui, etc., o que não está nos interessando nesse caso? Queremos saber se o nosso sistema solar, quanto tempo dura, qual é a saúde do sol, a estabilidade do sol, né? Então, o outro programa é, por exemplo, examinar, fazer a, a sismologia das estrelas parecidas com o sol, várias pessoas fazem isso no Brasil, né? E aí, estudar a saúde do sol. Nos interessa muito de perto saber a sua a saúde do sol, né? Sol então, se der um xerique, nós estamos pedidos. Então, é o perdão e é, evolução estelar, evolução estelar, rotação estelar, que é feita no Brasil fortemente, por exemplo, no Natal, envelopes circunstancias estelares, que é feito em São sobretudo, e é, atividade estelar de origem magnética, atividade de Mackenzie, de G, também, modo que é, a gente é, vai cobrir muitas áreas de ciência, né? tanto em exoplanetas quanto em estelar ou engenharia engenharia é uma parte muito importante né, da nossa participação é uma parte por exemplo da correção que chama dos gitters né? gitters é uma vibração do satélite por exemplo satélite aqui é uma estrela no campo do satélite se o satélite gira vibra mesmo no ponto de Lagrange por exemplo o sinal a estrela sai para o um lado e fica o quê a curva de luz que vinha comportadamente né ela tem um chilique aqui tem um estabilidade né que ela saiu do meio do campo né é preciso ter o software, a gente corrigir isso por software. Isso foi feito de maneira, eu diria, brilhante, que eu recebi vários elogios. O responsável do satélite Corro já, pelo trabalho de dois, cinco minutos, trabalho de dois engenheiros brasileiros, tá, que foram trabalhar no Corro, estão trabalhando aqui no Plato. Então, o Laboratório de Automoção e Controle da USP está fazendo isso aqui, quer dizer, na verdade, é esse, esse essa habilidade vai ser corrigida nós temos uma curva que intrinsecamente é variável, porque as estrelas são variáveis, né? e aí mas corrige dessa grande perturbação que inviabilizaria de utilizar aquela parte dos dados. Né? Muito bem, outro lado que é muito importante também, é feito no Instituto de, de Tecnologia em São Paulo, é o núcleo de sistemas embarcados. Parece uma coisa banal, mas isso aqui, na verdade, eles estão fazendo um simulador de hardware do, do, do, do, do sistema de leitura da. Muito importante, como vocês sabem, é, esses hacks, quando o satélite sobe é colocado em órbita, uma réplica de todas as partes fica, fica no centro de controle. Né? Por acaso ele estraga, a gente conserta via. Esse. Então, parece, não parece nada, está vazio, puxa vida. Então, isso aqui é um trabalho de meses, engenheiro da, de tecnologia, para fazer simulador, esse simulador e passar nos testes com eh, exigências da comunidade europeia. Um negócio muito sério, que a Mauá tem esse centro lá, que é o um produto do Corot já. O um rapaz que fez a França e, e trabalhou no Corro voltou, pediu de ir à FAPESP, fez um, instalou um centro de software espacial, e é agora a Hado, espacial, da Mauá. Isso não vou enxergar nada, mas a gente está participando, então. Nós temos assento no consórcio, né, um paciente um assento, e tem participação em várias coisas de engenharia, né, e, e na verdade nós vamos ter participação para software e nessa é da missão, nós vamos ter a comunidade vai ter acesso dados do plato é um sistema de sharing, claro que não é igual, todos não são iguais, mas enfim, depende da participação, nós vamos ter acesso confortável aos dados do satélite. Bom, e aí? 70 pessoas entre pesquisadores, engenheiros e alunos de pós-graduação estão participando trabalhando no projeto norte a sul do país e a FAPESC de me concedeu um temático de 7 milhões e meio foi, foi amputado então eu estou, marquei, estou marcando para ir na Fapesp para protestar eu espero aumentar até 7 milhões de temático enfim, é isso aí obrigado <risos> Um elogio, né? Não, não, não, isso é o Brasil, participação brasileira. Sim. Espero que seja 10, né, digamos assim. Mas vai assim, ser só isso, é, é um grande negócio. É um satélite de 1,2 bilhões de euros. Né? É. Mas é que tem um trabalho de mão de obra realizada que a gente tem, né? Já. Software. O custo, total Oi? O custo total do satélite? Não, não, da, da participação brasileira e como é que ela vai ser? Ela vai ser? É one off ou vai pagar? Não, não, não, isso aí é nós vamos assegurar daqui também até 2026. 2026 assegurar daqui até lá a trabalho de software ciência, né, e viagens, etc etc, temática para isso é Rádio também, quer dizer. Vai. vai Encarne o contribuinte. Todos os a participarem do plato, viu? Não. Não. Ah, não tem manutenção. Nesse caso, é a ESA que se ocupa disso. Aliás, é uma pergunta interessante, porque seria pesadíssimo, certamente, a manutenção o satélite, satélite né, de tamanho em óbito. Nós não temos essa, infelizmente. Oi? Em óbito, a previsão inicial é de seis anos e meio. Fazer duas vezes aquele negócio de três anos, né? Mas, nunca um satélite... satélites estão muito bons hoje, né? Nunca ele voou o tempo previsto, é muito mais... Espero que sejam os oito anos. Algum comentário, alguma pergunta, não? Tá bom, então vamos obrigado. agradecer. Obrigado, obrigado, Luiz. Então, obrigado, obrigado. A obrigado pelo convite. Ah, obrigado. Então, nós vamos ter agora o um intervalo, lá, então. né? às dez horas, Eu chegar ao Ciro. É, nós continuaremos essa, esse simpósio a é, uma da tarde, não é isso? Acho que está no programa uma da tarde nós temos um para o almoço Hã? depois uma da tarde a reunião com o Ciro deve durar em torno de uma hora e meia certo? deve ir. até meio dia já terminar ele não atrasar não, mas eu acho que não porque tá, ele está com uma agenda pesada e no... mas vamos ver obrigado aí pela assim, por terem acordado cedo também